Pessoal, aqui é a Geisa Santos, tá? Vou ensinar como entrar dentro da conta. Você vai abrir a Metamax com a sua carteira aberta, Vai tá? verificar se está conectado. E vai clicar aqui, ó, nesse botão aqui. E vai ficar, é, se não entrar de cara, você tenta novamente, tá bom? Até liberar. Pronto, liberou, entrou dentro do escritório, ok? E agora eu vou ensinar vocês a fazer o upgrade, tá bom? Aqui está na Line 1. Aqui já está disponível o próximo nível. Você está vendo que os outros não estão, tá? Só o botão aqui que está em destaque. Aqui já está ativo, né? E esse aqui não está ainda, então só vou clicar aqui em Buy Now, ok? Vai abrir a fatura da minha Metamax. Eu vou clicar em confirmar, certo? E enquanto isso ele vai estar tá, é, fazendo um pagamento lá na Trunch Wallet. Se eu quiser já adiantar meu lado... Aqui eu estou fazendo o upgrade na Line 1. Ah, eu quero fazer na Line 2. Não precisa esperar confirmar o pagamento na Line 1, tá? Você já pode vir aqui na Line 2, olha só. E já pode clicar aqui também no próximo nível disponível, tá? Então você vai clicar aqui e você vai conseguir fazer, vai gerar fatura também. Você vai confirmar e aí aqui você também vai estar tá, é, ativando a sua conta, tá? O seu Fazendo o seu upgrade para o próximo slot, tá? Aqui no caso a gente está fazendo para o slot 2, desta conta. E aqui eu tenho aqui os 16 slots, tá? É, se por acaso a sua conta estiver assim, tá, pessoal? Mostrando só alguns slots, não se preocupe, é só você vir aqui do lado, ó, é, ao living, né? Que é para ver todos os níveis. Aí ele vai mostrar todos os níveis e os que tiver... É, sempre vai estar disponível o próximo, tá bom? Aí você vai aguardar um pouquinho, aqui dentro do seu escritório você consegue ver o seu link de referência, só clicar aqui em copia e você vai passar para os seus indicados, tá? Aqui é a sua carteira que você cadastrou, a sua conta, tá? É, sua Ethereum, sua carteira da Ethereum. Aqui você vai direto para a Triscam para acompanhar os ganhos. Aqui é o total do site, tá? Quantas pessoas já tem no momento, quantos já é ganharam e tal. E aqui é o seu ID, tá? Conta verificada, porque a conta já está ativa. A quantidade de etéreo que você já ganhou e a mesma quantidade em dólar, tá bom? Então, assim, aqui você vai ficar aguardando a confirmação, tá? Vou pausar aqui um pouquinho. Aí aqui, pessoal, tá vendo? Ó, apareceu o Metamax confirmando. Esse aqui botão que foi é, com sucesso, tá? O meu upgrade. É... Finalizando aqui, já tá verde, tá? O nível 2. Olha só que bacana, aqui na Line 2 também já tá verdinho. E olha só, o próximo nível já tá disponível pra mim fazer o upgrade. Aí eu posso fazer a hora que eu quiser. Ou esperar ter ganhos, tá? Se vocês verificarem aqui, ó, já tem um, um, um nível completo e já tá completando o segundo aqui, tá? Olha o derramamento que veio de outra aqui peguei, olha que maravilha. Tá? Então, aqui vocês já acompanham. Todos os ganhos, tá? Então, esse tutorial aqui foi de como entrar dentro da conta e como fazer o upgrade, tá? Acompanha aí o resultado da equipe, tá? Geisa Santos aí.